Fala seus doideiros, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam muito bem. E antes de começar o vídeo, eu quero falar rapidinho que se você caiu de paraquedas nesse canal, não sabe do que o canal se trata, fique sabendo que esse daqui é um canal para gente doida, cara, gente maluca. Tá escrito aí na capa do canal, um canal para gente doida. Se você não se sente parte do sistema, seu lugar é aqui. Mas se você é o um normalzinho, um cara padrão aí da sociedade, então talvez seu lugar não seja aqui. Mas nada impede de você assistir esse vídeo até o final, assista também outros vídeos do canal para você se inteirar. De repente você gosta, tá? Fala, pô, vou me inscrever nesse canal aí, vou ficar aqui, quero ver mais vídeos do Yuri e tal e vamos que vamos Bom pessoal, hoje eu quero falar com vocês um assunto muito importante mesmo, cara, que se chama Dia dos Pais Então eu queria que você prestasse atenção no que eu, vou, no que eu tenho pra te falar, porque você vai sair lucrando com o que eu vou falar pra você eu sei o que eu vou te falar, cara Porque eu já tive pai, meu pai morreu E hoje eu sou pai Então eu acho que eu tenho um pouco de bagagem Pra falar a respeito do, do Dia dos Pais Pra você que é filho E que vai dar um presente pro seu pai E não sabe o que dar de presente pro seu pai Então se você é daquele cara que tá pensando assim Pô, meu, o que que eu vou dar pro meu pai de presente, mano? Deixa eu pensar Ah, já sei, vou dar camisa Pô, tá da hora, velho Tem alguém vendo vai camisa, mano? Ou senão você pensa assim, ah, ah porra, eu vou dar uma meia, né, meu, meu pai, precisa de meia, né, cara? Ou senão você pensa em dar uma cueca, ou se você pensa em dar uma gravata, velho. Mano, se você pensou isso, velho, a primeira coisa que eu tenho que falar pra você é vai tomar no seu c***, cara. Você não pode pensar em dar esse tipo de coisa pro seu pai, porque o seu pai, ele aguentou você a vida inteira, mano. E aí, de repente, quando chega o dia dos pais, você vai dar uma camisa de presente pra ele, mano? Uma cueca, velho? Que, que, que tipo de filho que é você, velho? Você tem que ser generoso, mal Você tem que ser ligeiro, entendeu? Tem que chegar pro seu pai e agradar o velho, cara. Mas agradar que eu falo é agradar de verdade mesmo, assim. Tipo, é chegar para ele e dar um relógio, entendeu? Um muito louco, pulseirão de aço, tal. Que ele vai olhar, vai ficar olhando o dia todo para aquele relógio lá e vai falar Pô, esse aqui foi meu filho que me deu, ó. Nossa, hein? Ou senão se você não for dar um relógio pra ele, meu Você vai dar um tênis pra ele, por exemplo Não dá só um tênis, cara Dá uns três par de tênis, assim, entendeu? Pra ele poder diversificar de vez em quando, saca? Quer dizer, aqui eu não tô falando dos pais ricos, né, meu? Porque o pai rico, bem não precisa de nada, né? Porque ele já tem tudo Eu tô falando aqui dos pais de classe média e os pobres, né, meu? Tipo, nós aqui, entendeu? Aí você dá uns três tênis pro seu pai, mano Pra ele diversificar, ele vai sair na rua, vai jogar uma bosta com os amigos dele lá, e aí o cara vai oh, ô, tá de tênis novo, hein, meu? É, foi meu filho que me deu, meu filho é o cara, ou oh, minha filha, né, também, porque não, não é verdade? É. Mas aí, cara, você de repente resolve dar um celular pra ele, mano. Você não vai chegar lá e vai comprar um celularzinho qualquer pra ele que só liga e desliga, né, cara? Você tem que dar um de última geração. Aí você vai ficar lá com ele várias horas explicando os aplicativos, como é que funciona e tal, entendeu? Como é que ele vai fazer várias brincadeiras no telefone com a patroa e tal. Vamos ser legal com o papai e eu vou explicar o porquê que você tem que ser legal com o seu papai daqui a pouquinho. Aí, cara, tipo assim, você pode dar um barco pro seu pai. Por, que, por que, que você não pode dar um barco pro seu pai, cara? Você pode muito bem comprar um barco, um barco não é um bagulho muito caro. Ou você pode dar um carro pra ele, cara. Pô, imagina, meu, tu pai acorda no dia dos pais, né? Aí tá imaginando assim, porra, que puta dia chato, vou ganhar a camisa. Isso se eu ganhar, né? Vou ganhar a meia. Isso se eu ganhar também, né? A meia, né? Aí de acordo, tal, tá todo mundo lá. Ei, pai, e aí tem um presente pra vocês. Dá uma caixinha pra ele, ele abre a caixinha tem uma chave lá dentro. Aí ele já vai pensar, fala, porra, meu, ganhou a chave, né? Eu tava pensando que ia ganhar a camisa, pelo menos ganhar a chave. Aí, só, pô, pai, vamos lá fora, lá, que tem um presente pra você. Aí ele vai começar a pensar, pô, meu, o que que é que tem lá? só que, ah, ele vai... Pai, olha, esse carro aqui, uau, o velho vai chorar, mano, ele vai falar, nossa, o tanque tá cheio, tá, tá, dá o dá, dá um carro com um tanque cheio também, né, aí já vai sair ali no rolê com aquele puta carrão que ele ganhou, entendeu, mano, teu pai vai te amar, cara, se você fizer isso, entendeu, mas você também pode fazer sabe o que cara, você pode dar uma passagem pra ele ficar uma semana, no hotel cinco estrelas cara de boa longe da família entendeu só ele lá curtir a praia curtir a piscina tomando várias com tudo pago tá vai dar vai dar viagem dá com tudo pago cara refeição completa café da manhã almoço e janta e os passeios também turístico tudo pago entendeu e aproveita e da câmera junto que é para ele registrar tudo ou você pode dar um o celular junto que ele já vai registrando tudo ali no celular, já manda tudo na nuvem, ali direto. Você já baixa, já edita o vídeo quando ele voltar o vídeo já tá pronto editado, entendeu? Tá, então, né? Né? Né? Né? né? Vamos usar a cuca, mano. Mas se nada disso aí você puder fazer e tal, aí você pode fazer outra coisa, cara. Você pode levar o seu pai para jantar num restaurante top, finíssimo, finésimo, sei lá. Que o velho nunca foi na vida, entendeu? Aí você tem que comprar roupa pra ele, cara. Comprar roupa. Aí, papai, vamos lá, a gente vai pagar tudo, você vai tomar o que você quiser, vai ser de lá bem louco. E aí o velho vai, vai, vai pirar, mano, na ideia, entendeu? Mas aí você pode levar ele para almoçar também, numa cantina legal, tem música italiana, dependendo do que for a descendência dele, entendeu? Pô, cara, tem tanta coisa que você pode dar de presente pro seu pai legal, mano. Não faz que nem eu, vai Eu vou falar para você, esse aqui é meu pai, Miguel Costa Júnior Professor, jornalista, e... E o cara que eu amava pra caramba, cara. Mas aí, um dia era dia dos pais. E eu podia ter dado para o meu pai um super presente, cara. Mas eu resolvi ser egoísta, entendeu? Eu resolvi que eu não deveria gastar dinheiro com meu pai. Então, para fazer tipo uma brincadeira, para não passar em branco, eu peguei e dei para ele uma caixinha de fósforo com caroço de azeitona dentro e uma cartinha. E nessa cartinha dizia que, o seguinte, falou, papai, essa... Uma, uma oliveira, né, que é da azeitona, leva 100 anos para nascer. Então eu tô te dando esse caroço aqui para você plantar e para você colher a azeitona daqui a 100 anos. Só que meu pai já tinha 80 anos de idade, entendeu? Ele não ia viver mais 100 anos, 180 anos, nem, nem, nem ferrando. E não deu muito tempo, meu pai morreu, cara. E aí eu concluí que depois que os nossos pais morrem, eles não voltam nunca mais, e aí você não tem uma oportunidade, por mais rico que você fique, de dar um presente pro seu pai de novo. Então por isso que eu tô falando pra você, meu amigo, minha amiga, tá inscrito no meu canal, se não tá inscrito, inscreva-se, porque eu acho que eu tô falando agora que é muito importante pra, pra você, que vai ficar gravado na sua memória, não economize dinheiro nesse dia dos pais no que você vai comprar o um presente pro seu pai não não pensa que é caro vai lá e compra você vai conseguir pagar e chega para o seu pai e dá aquele presente para ele assim meu mais uma coisa top cara uma televisão de 60 polegadas para ele colocar na sala dele assim entendeu eu tô assistindo uma cadeira dá, dá a televisão a cadeira junto aí ele vai sentar naquela cadeira só dele assim ele vai colocar uma latona de cerveja do lado um copão de whisky do outro assim e vai ficar lá assistindo o um jogo dele com o controle remoto, saca? Tudo isso, por mais que você acredite que não tem importância, que o pai pensa assim, ah, é, eu sou pai, né, eu que tenho que dar pro meu filho e tal, não, não, cara, o seu pai, ele aguentou você, cara, a vida toda, velho, ele aguentou tua mãe, mano, na, na orelha dele ali, entendeu, bababá, babá. E aí, se era pequenininha, e chega Ai pai, me dá dinheiro, ai pai, não sei o que, ai pai, não sei o que Ele merece, ele merece uma recompensa digna O sonho de consumo da minha vida, eu vou falar pra você como que é Que é assim, tipo, é claro que eu gostaria de ganhar da minha filha isso Mas ela tem seis anos, ela não pode me dar nenhum presente né, desse, desse que eu quero Sabe o que, que eu quero? Eu quero um colchão daquele de última geração, cara que ele você aperta o botão e ele vibra, ele relaxa você, e, e, e ele aquece, sabe? E ele esfria, e ele se cobre sozinho, e ele se autolimpante. Eu queria um desse, certo? Imagina você trocar o colchão da cama do seu pai e dar um colchão desse nível para ele, mano. Meu velho vai mais sair da cama, mano. <risos> Ai, que da hora. O velho vai mais sair da cama, cara, ele vai ficar lá, tá né, ligado? Aí a patroa vai deitar, ele nem vai deixar a mulher dormir no colchão dele, mano. Vai, vai, vai dormir no sofá, mulher. Porque seu lugar não é aqui não, seu lugar é lá no sofá, sacou? Aí ela vai, ficar quer vir um setinho todo lá, aí eles vão deitar, e aí, vai, e aí? Você fazer o que nesse colchão novo aqui? Ah, vamos dormir, né, meu? Então, o colchão foi feito pra dormir, é isso aí que a gente vai fazer. E vai ser legal, cara, não faça que nem eu fiz, não faça, entendeu? Tipo assim, seja muito legal com seu pai, cara porque ele te ama, entendeu? E tipo assim, ele quer ver algo assim material que tenha valor, entendeu? É isso que ele quer, cara. O dia dos pais tá aí, o mês de agosto tá aí. Nós estamos estourando, estamos entrando no mês de agosto. Tá aí graças a Deus que vai acabar esse frio miserável que tá tá aí ferrando a vida da gente. Vai entrar aquele calorzão, aquele solzão, tá? Entendeu? Aí seu pai, seu pai vai ficar muito feliz com você, cara. Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Espero que tenha sido útil pra você. Espero que tenha feito você pensar que um dia o seu pai vai morrer. E que talvez essa, esse dia dos pais seja o último dia dos pais que você passe com seu pai. Então faça desse dia dos pais o melhor dia dos pais da sua vida. É isso aí que eu tenho pra falar pra você. É o que eu faria, cara, se meu pai estivesse aqui. Mas ele não tá, então tudo bem. Mas vou ficar feliz, né? Se você é pai e tá vendo esse vídeo, cara, manda esse vídeo pro seu filho, <risos> pode crer. E se você é filho e tá vendo esse vídeo aqui, manda esse vídeo pro, pro teu amigo, tá? Eu acho que vai ser útil pra todo mundo esse vídeo aqui, cara. E a gente comprando presente também vai ajudar a aquecer a economia e quem sabe o Brasil dá uma melhoradinha aí, né? Não é? Então beleza, pessoal. Ó, muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo até o final. Espero que tenham gostado, espero que tenha sido útil. E lembre-se, teu pai é teu pai, ponto final. Fiquem com Deus e nos vemos no próximo vídeo.